tornar visível pessoas e famílias afrodescendentes que fazem parte da história da cidade de Cubatão, resgatar memórias, histórias, narrativas, ouvir quem fala de dentro sobre sua própria vida, estimulando o pertencimento à cidade, valorizar e enaltecer a importância de mestres e mestras da cultura negra. Com vocês, Juliana Clabunde do, do, do Foi Vovó Quem Falou, edições Negras Raízes de Associação Sociocultural e Educacional, Zabelê. Olá, boa noite, a todos e todas. Marina já trouxe todo o perfil do nosso, da nossa proposta, né? Reforçar que eu estou aqui representando uma associação que é feita por integrantes da comunidade lá de Cubatão, grande maioria da vila dos pescadores. E a ideia, né? Do foi vovó quem falou. Foi muito pautada aqui nesse símbolo que é trazido para a gente por uma etnia africana, é, são símbolos adinkras, né? E nesse caso, no símbolo, nesse símbolo, né, o sankofa, ele diz para gente voltar ao passado para aprender e poder avançar, né? Levando essa bagagem. Então, assim, a nossa grande Massa, né, veio de um processo que a gente já tinha vivido. Porque a gente trabalha muito com as pesquisas, com as investigações, com as conversas, né, com os fazedores locais das comunidades. E a cada pesquisa que a gente fazia sobre um tema específico, tinham vidas, tinham histórias muito importantes sobre a nossa cidade, e principalmente sobre esse elo com a cultura afro-brasileira. Né? E esse material todo ficava ali, cutucando a gente, vamos lá, o que a gente faz com ele. E quando a gente soube, então, né, do circuito, a gente entendeu que era a hora de dar um pouco mais de atenção. Então, a gente buscou, dentro de um hall enorme de pessoas, personagens e vidas importantíssimas, eleger três famílias. Né? vindas, primeiramente, por essa memória e esse sentimento afetivo dos integrantes, né? e que, aos poucos, a gente percebeu que faz parte da cidade como um todo. É, a primeira família são os, os descendentes de Vobia. Né? Ela já faleceu, já tem um tempo. E ela foi a primeira parteira da cidade. Então Todos aqueles que chegaram em Cubatão nasceram da mão dela. E também ela traz para gente um dos primeiros registros de batuques que existiam na cidade, na época, no Largo do Sapo. E a gente foi descobrir que tinha muita coisa ligada ao jongo, que é uma tradição que a associação também busca trabalhar. né e Então, ela acabou virando nossa grande ancestral, principalmente também por ser né bisavó do Marco Twin, que tá aqui presente, e também da família de vários outros integrantes do grupo. Depois a gente identificou... Cadê? Aqui. A tia Cris, né que ela é uma grande mãe da Vila dos Pescadores, ela atua em uma outra associação lá, chamada Exército da Salvação, e que a gente sabe que toda a ação dela enquanto ser atuante na comunidade vem do que a tia e a mãe dela trouxeram, que é a tia Lena, né? É, hoje, com 93 anos, super ativa ainda. Mas, enfim, filhas de escravos, né? de irmãos africanos escravizados. Escravos não. E todo esse fazer pela comunidade, ela manteve viva ao lidar com a comunidade. E, por fim, o mestre Geraldo que, na verdade, pra gente é, foi o primeiro mestre de cultura popular da cidade, validando né, nesse formato, e que, a partir de um trabalho que ele realmente acreditou, lá na Vila Parise, aquele bairro que todo mundo fala que as crianças nasciam sem cérebro, né lá em Cubatão, enfim ele acreditou nessa comunidade, e hoje tem mais de 30 academias de capoeira é, levando um pouco desse legado que ele trouxe, bem humano, ao fazer a capoeira é... oi e com, o cérebro. com o cérebro exatamente bom desse trabalho todo com as com as três famílias nós criamos um curta metragem em parceria com o projeto Concon que também é um projeto na cidade está lá na Fabril e aí junto a uma programação baseada na cultura afro-brasileira a gente fez a nossa singela homenagem a essas pessoas o mais importante tornar visível essas histórias, trazer para nós mesmos aquele espelho né, das pessoas que fazem parte do nosso dia a dia e que são como nós. Né? Acho que isso ficou muito marcante. Muitas das pessoas presentes eram agentes culturais, fazedores culturais. Né? A gente contou aí com cinco outros grupos culturais participando, mas também tínhamos é, estudantes universitários. tinham três TCCs sendo concluídos lá, com os registros e, e troca, né? E, e, e acima de tudo o público em geral. Né? Então a gente teve o maracatu, teve o jongo e a capoeira, para uh, movimentar, fazer essa energia circular em torno da exibição desse curta, é, que agora vai circular as escolas e a gente tem outros planos aí também de, de, de exibição. E, por fim, como todos aqui trazem, né, a gente acredita que nada a gente faz sozinho também, então, agradecer é pouco, eu acho que a gente tem que fortalecer esse sentimento de rede, de coletividade. Né? É, então, deixar aqui nosso singelo agradecimento ao Instituto Procomum, e aí a Marina não tem como não ser essa grande representante que super nos acolheu, né? aos outros grupos presentes, Arte Luta, Meninos Guerreiros, Brasil Suíça, Coletivo 302, Projeto Concon, e, acima de tudo, aos nossos ancestrais, né? que, por muitas vezes, vêm com um título ligado a outras raízes que não há vida em comunidade. Mas, sim, são eles que deixam esse legado para a gente se entender e buscar ser né? pessoas melhores no dia a dia. tá bom? Então, esse foi nosso projeto. Obrigada, gente. <risos>